To lose your mind, do jeito que você tá vendo aí escrito, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, essa expressão significa perder a cabeça, sabe quando você perde a cabeça, quando você enlouquece? Essa expressão é usada com esse sentido. A aplicação numa frase. You just spent all that money on a pair of shoes? Have you completely lost your mind?